Mano, se liga que eu quero te mostrar agora nessa brincadeira aqui Como que eu tô fazendo para ganhar dinheiro todos os dias Apostas esportivas, mesmo não sendo um profissional Apenas seguindo sinais que a galera, manda lá dentro do grupo do TED então, fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Hoje o vídeo é um cenário diferente, hoje eu tô aqui na cobertura Não reparem a bagunça que tá ali, ó tá com aqueles tapetes secando ali porque hoje a Marisa tá aqui ela tá na geral no apartamento para nós hoje então tô treinando tô treinando é né? tô trabalhando aqui em cima hoje e é isso daí, mano. Simbora. Bom, seguinte. Muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram se eu ainda continuo fazendo trader esportivo, né, no sentido assim, se eu continuo apostando, que eu já né, mostrei algumas vezes nos meus stories que eu faço isso. E sim, galera, eu já faço isso. Já tenho alguns meses. Só que eu não falo muito sobre isso porque não é o meu nicho, né? O nicho que eu sou especialista. Eu apenas sigo sinais lá do grupo de sinais que eu sigo é que eu, né, que eu participo no Telegram. Então, assim, eu não não fico falando muito sobre isso meu Instagram, só que eu vejo que muitos seguidores têm vontade que eu fale mais, então eu quero até pedir para que vocês, aqui nos comentários comente aqui agora que eu preciso saber a opinião de vocês, é, vocês gostam que eu falo sobre outros assuntos além de marketing digital e de marketing de afiliados aqui no meu canal? Porque se sim, eu posso falar sobre por exemplo, eu também visto em criptomoedas é, e eu já percebi que algumas pessoas também gostariam que eu falasse mais sobre isso, só que eu não falo porque eu ensino a ganhar dinheiro com como afiliado de modo geral, então não sei se às vezes esse tipo de assunto seria interessante para vocês, então coloca aqui nos comentários o seguinte, sim Júnior, eu quero que você fala sobre outros assuntos aí que você usa para ganhar dinheiro também sobre investimento de criptomoedas sobre trader esportivo e por aí vai e se vocês colocarem o feedback positivo aqui nos comentários eu posso pegar outros assuntos de coisas que eu faço para ganhar dinheiro e falar aqui para vocês aqui no canal beleza o Assunto de hoje então é trader esportivo tá eu tô aqui no site da Bet, tá um pouco ruim de enxergar aqui só que eu tô aqui no site da Bet. e seguinte Ok é tem um detalhe importante aqui para quem não sabe o que que é trader esportivo mano é um site que é o Bet365 Onde você ganha dinheiro fazendo apostas, né? É, a, em jogos de futebol, em vários tipos de de, de, de, de, de, de, em vários tipos de esportes diferentes que você quiser, ok? Então, por exemplo, você pode entrar nesse jogo que está rolando aqui agora, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. No campeonato da Austrália, por exemplo, e fazer uma aposta, por exemplo, que esse time aqui vai ganhar. Ó, o Cockburn City vai ganhar a partida. Tá vendo que essa odd tá 26, o que que é odd? É o multiplicador, multiplicador da, sua, da, da sua aposta, ou seja, se você apostar 10 reais, tá, nesse time, esse time ganhar, tá vendo que aqui tá mostrando que a odd é 26, isso quer dizer o que? que você vai ganhar 26, 26 vezes o valor que você apostou. Então se você apostou 10 reais, você multiplica por 26, ok? E você ganha este valor, ok? Então é isso aqui é ótimo. E você pode apostar em vários tipos de coisas. Você pode entrar nessa partida aqui, por exemplo. Ó, vou clicar aqui nessa partida. Você pode vir aqui em escanteios. Você pode apostar em quantos escanteios vai ter E tudo mais. Não são várias coisas diferentes O um ponto importante aqui que você precisa é, saber são duas coisas Ou você tem que se tornar uma pessoa muito boa em analisar as partidas E fazer suas próprias análises do jogo para você ganhar dinheiro Ou a segunda opção que é mais fácil Que é você simplesmente seguir os sinais de um grupo onde tem pessoas que são especialistas Ou seja, as pessoas mandam lá o sinal e você simplesmente segue Vou dar um exemplo para você aqui, olha Eu faço parte de um grupo do Telegram, ok, ó Faz parte deste grupo aqui do Telegram. Vou deixar, ó. Seguinte: Este grupo aqui que eu tô, a galera tem um grupo que é free, que é gratuito também. Vou deixar o link desse grupo gratuito aqui na descrição do vídeo. Esse que eu tô aqui é o pago, tá? Então eles mandam sinais o dia inteiro. Só pra você ter uma noção, mano. Se liga nesses resultados aqui dentro do grupo, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. 20 dias consecutivos, mano. Tá? 20 dias consecutivos, com é, os sinais terminando sempre no lucro. Olha só para só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, mais de 100% de lucro no mês, ou seja, se você tem aí, por exemplo, né, você colocou 300 reais para apostar, por exemplo, e seguiu os sinais que os especialistas mandaram aqui dentro deste grupo, você teve 100% de lucro, ou seja, seus 300 reais virou 600 você tinha 2 mil reais, virou 4 mil. apenas seguindo o que eles falam, né, eles mandam os sinais aqui, por exemplo, no, no seguinte sentido, ó, Aqui, ó, isso aqui é um sinal, por exemplo, ó, tá falando que, é, que eles mandam o link já do jogo, é só você clicar no link e seguir o sinal. O sinal aqui, por exemplo, é apostar que vai ter um escanteio até tantos minutos do jogo. Você simplesmente segue, e os caras são especialistas, então que a cada 10 aposta, por exemplo, que os caras, cada 10 sinais, né, vamos dizer assim, que os caras mandam no, no, no, no grupo no dia, a cada 10 você tem 8, 9 acertos, mano, é, um, é absurdo. A assertividade que os caras tem Olha só pra vocês verem ó. Olha aqui a quantidade de sinais Olha só, teve dois aqui que não teve acertos E olha a quantidade de, de, de, de sinais que terminaram no lucro Então sim, é um absurdo Então basta você seguir os sinais Só que aí, ó, eu quero mostrar pra vocês isso daqui ó. Se liga Por exemplo, os últimos cinco sinais que eu apostei aqui Tá meio ruim de, de enxergar a tela, né? Mas os últimos cinco, ó, só para vocês analisarem ó. Os últimos cinco sinais, ó uh, Terminou positivo Terminou positivo Terminou positivo, ok? Aí teve esse daqui que não terminou positivo, ó. Terminou no negativo. E teve esse outro que terminou no positivo. Ou seja, dos últimos cinco sinais, quatro terminaram positivos. Quatro terminaram positivos. E se liga nesse daqui, mano. Esse daqui foi simplesmente maravilhoso. Olha isso daqui, olha. 600 reais, voltou quase mil, mano. Ou seja, teve um retorno aqui de quase 400 reais em um único sinal. Então, sim, mano, é, eu faço essa parada das apostas, só que eu não fico divulgando. Só que todos os dias, principalmente na parte da manhã, se você analisar meu Instagram de manhã, é os dias que eu. É, é geralmente onde eu posto menos stories. Eu quase não posto stories de manhã no Instagram. Por quê? Porque a minha parte da manhã, principalmente, é o, é o momento que eu tiro, ou para, por exemplo, para investir nas criptomoedas que eu invisto, ou para seguir os sinais do grupo de sinais que eu sigo. É, e aqui tem dois passos importantes para você que quer entrar neste mercado, para você que está começando aí, deve seguir para você ter resultados, que eu separei aqui para você. Primeiro, seguir uma gestão de banca. Há muitas pessoas não ganham dinheiro porque o cara coloca, por exemplo, uh, o cara coloca lá, vamos dar um exemplo aqui, 100 reais na, na, na casa de apostas, né, na, na, na corretora e tal. Deixa eu só tirar, que eu coloquei a paradinha aqui, peraí. O cara coloca 100 reais lá, e o que que acontece? Ele vai e, e, e, tipo assim, na primeira aposta dele ele joga os 100 reais. E aí vai lá, vamos supor que perde esse dinheiro, pronto, acabou. O certo é você seguir uma, uma gestão de banca. O que é uma gestão de banca? Você apostar entre 1% a 2%, tá? Geralmente, do valor da sua banca, mano. Eu sei que a gente começa muito empolgado, a gente quer ter resultado rápido, mas o legal é você começar com 2% da sua banca, pra você fazer uma boa gestão, beleza? É, não começa super empolgado achando que vai ganhar dinheiro fácil, não é isso. O segundo, isso daqui é o que para mim é o que mais faz sentido e não tem erro. Se você fizer isso daqui, você sempre vai terminar no positivo, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, não tem erro. Seguir. Todos os sinais que mandarem no grupo no dia Talvez você não tenha tempo para seguir todos os dias Todos os sinais do grupo Então o que eu te recomendo fazer? Tira um, dois dias a semana Em que você consiga tirar um pouco mais de tempo Para você seguir todos os sinais Mas se você seguir todos os sinais Todos Você seguir todos os sinais que mandam no dia Sempre vai terminar no positivo Não tem como Não tem erro Porque todos os dias Como eu falei Vamos supor de 10 sinais que mandam no grupo Olha aqui para você ver Olha isso daqui, mano Olha isso De 20 sinais Três terminaram negativos. Três, você tem noção? Olha isso daqui. Então assim, se você seguir todos os sinais que mandam no grupo, você vai sempre terminar no positivo. O erro é que às vezes o cara segue de 20 sinais, o cara segue dois E aí ele vai lá, tem um azar de pegar exatamente os dois sinais, que às vezes são os sinais que deram ruim. Então se você seguir todos, não tem erro, você tem um puta de um resultado. Beleza? Bom, acho que é mais ou menos isso daqui. É, pra você ter uma ideia, eu vou deixar o link também aqui do... De sinais pago que eu faço parte, vou deixar aqui o link do Free. O Free eles não mandam muitos sinais durante o dia a dia lá, eles mandam bem pouquinho. E vou deixar o do Pago também logo embaixo. Tá, vai estar o do Free e vai estar o do Pago. Logo embaixo para você saber mais como funciona. Se quiser fazer parte lá ou não, você vai me ver lá dentro do grupo. Eu estou lá também. E todos os dias, na parte da manhã, eu sigo os meus cenaizinhos aqui de leve. Mas enfim, se você achou legal esse assunto aqui sobre esse vídeo, me fala que eu posso gravar mais assuntos, mais conteúdo sobre esse assunto aqui para vocês. Eu quero que vocês me falem se vocês querem mais conteúdo sobre outras formas de ganhar dinheiro que eu utilizo no meu dia a dia aqui no canal também. Tá bom? Então é isso daí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Rims, yellow bitch, red bone, big hips, blue eyes, big lips, hair long, Th thick as shit.